Quando você fala com seu cliente, você usa uma linguagem persuasiva, você sabe o que dizer na hora certa, no momento certo, algo que o teu cliente fique encantado e queira continuar te escutando, esteja com vontade verdadeira de estar ali com você saber o que, que você tem para mostrar a ele. Falaremos sobre isso neste episódio de hoje, depois da vinheta. O assunto de hoje é ajuste de linguagem. Eu utilizo muito esta técnica para fazer o rapport com o meu cliente. Você sabe o que é rapor? Fique atento, falarei muito sobre rapor aqui. Tem a ver também com a persuasão, a tua capacidade de se conectar com o cliente, criar um processo de conexão profunda com o teu cliente. E hoje o tema é ajuste de linguagem. Dica simples, prática, mas que pode mudar a sua vida daqui para frente quando você estiver com o teu cliente. O teu cliente, ele quer ser ouvido. Então, quando você está trabalhando ali numa conexão com o teu cliente, quando ele percebe que ele está sendo ouvido, você vai saber que ele está se sentindo à vontade com você. Então, você pode utilizar os recursos de linguagem direcionados também àquilo que o teu cliente precisa ouvir. Eu não estou falando de enganação, pelo amor de Deus, não nada disso. Eu estou falando de ajuste de linguagem. É você criar uma conexão profunda com o teu cliente ajustando a tua linguagem para que ele escute o que ele precisa escutar, justamente para que a comunicação se torne eficaz e que haja um emissor, e um receptor e um processo de feedback profundo durante esta conexão. Vamos lá, o que é o ajuste de linguagem? Quando o teu cliente fala com você, você também vai fazer um rapport de linguagem. Neste rapport de linguagem, você vai trabalhar o ajuste, o que significa permitir ao cliente que ele perceba que você está realmente escutando ele, que você está ali prestando atenção no que o teu cliente está dizendo. Então, vamos supor que um cliente diga para você algo assim, eu estou dando só um exemplo, Ah, vamos supor o cliente falando para mim, tá? o Roner, eu estou querendo mudar a minha vida, eu realmente não sei qual é o caminho, já tentei tantas coisas e até agora não encontrei uma maneira, você pode me ajudar? O que, que eu faço? Ajuste de linguagem, eu digo... Entendi perfeitamente, você está me dizendo que você quer mudar a sua vida, já tentou tantas outras coisas e ainda não conseguiu. Mas eu tenho certeza que por estar aqui conversando comigo, você tem um desejo muito grande de realmente alcançar grandes mudanças. Olha, eu usei a palavra grandes, eu trabalhei a mesma coisa que o cliente me disse, quando eu repito o que ele está me dizendo, o que ele acabou de me dizer, ele vai perceber, nossa, o inconsciente dele e o consciente, Vamos conectar, nossa, ele prestou atenção no que eu disse, ele repetiu a mesma coisa que eu falei. Numa outra parte, logo na sequência, eu falei, por você estar me procurando, é sinal, então, eu acredito que você tenha realmente um grande desejo real de mudanças. Ou seja, eu usei realmente grande desejo real de mudanças. Então, este foi o ajuste de linguagem. Eu fiz primeiro um rapport de linguagem, que é repetindo para ele, que a gente chama de espelhamento de linguagem, repetir para ele o que ele acabou de me dizer, e em seguida eu fiz um ajuste. Eu dei uma apimentada, uma temperada naquilo que ele estava querendo me dizer. Porque ele não disse, ah, eu estou te procurando porque eu quero grandes mudanças. Mas no momento que ele me diz que está me procurando para ajudá-lo porque ele já tentou outras coisas e não conseguiu, então eu digo, se você está me procurando, é porque você realmente quer grandes mudanças reais em sua vida. Esse é o ajuste de linguagem. Um outro exemplo bem prático aqui para você pegar bem essa ideia e começar a utilizar com o seu cliente. Você vai ver que muda completamente a sua vida a partir de hoje, jamais... Será a mesma. Por quê? Porque você vai se conectar profundamente com o teu cliente. Ele vai saber que você, além de escutá-lo, você está entendendo ele, está levando para ele a mensagem que ele quer ouvir. Porque o teu cliente, ele quer que você diga que você é a pessoa certa. Mas ele precisa ter certeza disso. E é você que tem que dizer isso a ele. E ele precisa sentir isso de verdade. Então, a maneira como você vai falar, como você vai lançar essa ideia, vai ser muito poderosa se você utilizar o ajuste de linguagem seguido, né? Você tem o rapor seguindo pelo ajuste de linguagem. Vou dar um exemplo aqui não para coach tá? Mas um exemplo numa loja só para pegar uma ideia mais genérica. O cliente chega na loja e diz assim: Nossa, estava olhando essa televisão e eu vejo que ela é uma televisão muito grande, mas talvez ela fique muito boa na minha sala. Eu tenho uma televisão um pouco menor e eu fico pensando será que ela é grande demais assim? Vai ser adequado para eu poder me sentir confortável? O que, que você acha, Roner? Vamos lá, primeiro o rapport, que é a conexão, entender que eu entendi ele, depois eu faço o ajuste. Eu chego assim, muito interessante isso que você está me dizendo, porque você está me deixando bem claro que a sua TV é menor que essa, e essa talvez você tenha alguma dúvida se vai ser realmente adequada, vai ser confortável para você ter essa TV, essa TV maior na sua sala. Entendi perfeitamente. Agora, eu fico pensando que esta TV maior ela realmente demonstra a possibilidade de você ter uma perspectiva também maior sobre aquilo que você quer assistir. Eu não sei se você gosta, você ainda não me falou, eu não sei se você gosta de esporte, de noticiário, mas imagine que uma TV maior vai te dar uma profundidade maior de todo um cenário e você vai poder, inclusive, ficar mais distante, pode ser mais saudável você ficar mais distante da TV e ao mesmo tempo ter uma panorâmica bem maior. Mas o que mais me chama a atenção nisso, aí vem um ajuste, o que mais me chama a atenção nisso é que você está demonstrando um interesse por uma TV maior e você está procurando uma TV que realmente lhe deixe confortável. Uma TV que possa substituir a menor, mas que não se torne um incômodo. E isto é muito preocupante para você e eu acredito que essa TV, então ela pode ser algo que você esteja procurando, pode ser exatamente o que você merece. Mais conforto. Você viu que eu fiz o ajuste de linguagem? Eu fiz todo o um encantamento, o cliente entendeu que eu estou na dele, eu percebo a necessidade, eu percebo a dúvida, eu compactuo com isto, levo em consideração o respeito e depois eu vou para o ajuste de linguagem onde eu digo que esta TV vai levar para ele o conforto, porque é exatamente o que ele está procurando. Porque no momento que ele tem uma panorâmica maior, pode ficar mais distante, tem mais espaço... Deixei tudo isso na mensagem, de forma em parte explícita e de outra parte implícita. Mas o inconsciente dele percebeu e o consciente dele percebeu também essa amistosidade, essa questão de aproximação, eu estou conectado com ele. Este é o ajuste de linguagem, esta é a dica de hoje. Procure compreender o seu cliente, repita, faça o rapport de linguagem, que é o espelhamento de linguagem onde você repete o que ele está falando, entendeu o que ele está dizendo, e depois siga com o um ajuste de linguagem, que é trazendo o teu cliente para a conscientização de que ele está no caminho certo, e que ele é a pessoa que precisa tomar a decisão, não você. Você não pode dizer para o teu cliente, ah, esta é a melhor TV, com certeza vai ser a tua melhor escolha. Não, você vai dizer para ele que ele está fazendo a procura da melhor escolha no seu conforto, e aquela TV expressa o alcance do conforto que ele está buscando. Se você é um coach e você está vendendo o seu trabalho e o teu cliente quer que você seja a resposta para os desejos dele, então você precisa fazer o um ajuste de linguagem para que ele perceba que a decisão é dele e que ele está fazendo a melhor escolha porque você é a pessoa que está inserida nessa melhor escolha. Esta é a dica de hoje, espero que você aproveite, mude a sua vida daqui para diante e consiga muitos clientes. Forte abraço, até o próximo episódio.